Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Estamos aqui com mais uma aventura para vocês. Hoje estamos aqui numa escolinha que já está abandonada há mais de 100 anos. Provavelmente, né, Thaís? Provavelmente. Muito Thiago. tempo. E um amigo nosso passou para a gente aqui, ó. Ele mora nessa fazenda. E... Só que, tipo assim, ele fica uns 600 metros na né, Thaís daqui. Mais ou menos aqui. E disse que essa escolinha aqui. Ela é assombrada, né? Denise? Faz pouco tempo que ele mora nessa fazenda, então ele não sabe toda a história do local, né? Ele... Mas o pouco que ele sabe, ele contou pra gente. Tem uma casa, existia uma casa aqui do lado, que a gente, que agora só ruínas, a gente vai mostrar pra vocês o que sobrou, que era a casa do coronel junto com a senzala. Tinha até pouco tempo atrás, né, Tiago? Aquele espilar que amarrava os escravos pra bater, né? E hoje já desmancharam porque é uma propriedade que virou plantação, né? Então todos os lugares que dá para plantar, eles, eles desmancham para plantar. Só não desmanchou a escolinha porque é um patrimônio histórico. Um patrimônio então histórico. ali eles não desmancharam. Mas a casa acabou desmanchando, caindo, né, Tiago? Mas a gente vai mostrar para vocês o que sobrou dessa casa que era do coronel. Vamos dar uma olhada nessa escolinha, Thaís? E qualquer coisa a gente volta aqui à noite. Vamos vir outro dia à noite aqui Vamos. e tentar descobrir o porquê que é assombrado, qual que é a história daqui. Porque diz que é assombrado, né? Diz a gente que... podia ter trazido o K2, né? Mas a gente nem trouxe o K2. Trouxe. A gente veio para conhecer o local. Então hoje a gente vai fazer é, reconhecimento do local. E se vocês gostarem, a gente volta aqui à noite para fazer a nossa investigação. Se você tiver algum lugar que quiser passar pra gente, manda no Instagram pra mim ou pra Thaís, que a gente tá indo conhecer os locais, né Thaís? Aqui na nossa região, Aqui né? na região aqui é, do Paraná, aqui perto de Maringá. É, perto de Londrina, né, Thaís? A gente também tá não conhecer, Lendas Novas. Manda pra gente lá, vai estar tá aparecendo aí para vocês o meu Instagram e dela, o link está na descrição. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação e bora para mais uma aventura, galera! Galera, olha a frente dessa, dessa escolinha, né, Thaís? Isso. Cara, faz muito tempo, hein, Thaís? Faz tempo, hein, Thiago? Ali, pessoal, era a parte onde tinha a casa do, do, do Coronel, coronel tá ó. Depois a gente vamos ali dar uma olhada. Ah, Thaís, tá e eles falaram que essa escolinha aqui foi desmanchada metade dela, né? Foi desmanchada, disse que era maior, né? Mais profundo. Aqui era a entrada dela. Licença. Thaís, tá, tá bem escuro aqui. Vê se, se vai pegar na imagem. Ah, não tinha forro aqui. Olha o piso, é bem antigo o piso. Aqui devia ser o banheiro Dá pra entrar aí? Aqui é um banheiro, ó. Aqui, é alguma coisa de tomar banho, ó. É, deixa eu mandar. ver privadas, rosa. Será que era um banheiro feminino, Thiago? Não tinha forro. Oi? um bicho morto aqui, cara. Cuidado. Daí. Que tipo de bicho? Não sei se é gato, cachorro. Galera, ó. são é um bicho, cara. As patas deles ali, ó. Agora, não sei se... Obra, mas... Aqui deveria ser as salas de aula, Thiago. Aqui eu acho que deve ser sala de aula, não, aula, né? Não tem quadro. Não sei se naquela época também já era quadro, não sei. Tem tá uma marca aqui, daí, ó. É, pode ser. Tá vendo? Sim. Uma marca aqui. Olha é lá. que é cupim, né? Isso. Olha aqui o tanto de cupim. Então, olha aqui. E diz que onde tem cupim? Não Tem assim E ó E aqui tem cupim, cara. Tem cupim pra tudo lá Aí, Luciano, olha aqui. Será que isso aqui era da época, cara? Pode ser, né? Tá vendo? Sim. Pessoal, para vocês terem noção, quanto é antigo é, ó. Aqui é barro, ó. É barro. É cupim que de barro. Tem partes ali, pessoal, que a gente vai mostrar para vocês. Que é... Esse aqui foi construído na, no barro. Cara, olha, olha esses pisos aqui, Thaís. Tá Diferente, né? O que, que é aqui, Thiago? Aqui eu acho que é uma cozinha, Thaís. Tá Você já tinha entrado aqui dentro, hein? Aqui é uma porta... Ah, aqui que ele falou que ia é pra, pra é outra por, parte, outra né? Parte. Ó, pessoal, quem não, quem não me segue no Instagram tá perdendo, porque eu já postei lá no Instagram que eu tava aqui, ó. postei ao vivo, né, Thaís? Tá isso. isso. Aqui é aqui ser uma a... a hora eles faziam a, a merenda, merenda, né? É que naquela época era bem sofrido também, né? É. Se fazer aquele... E aqui ia pra outra... Pra outra parte da escolinha, só que diz que caiu, né, Thiago, ali? Caiu. Vamos dar uma volta em volta dela aí? Ela é dividida no meio, Thaís. Tá? Só que Sim. tem duas salas... E... repara pra você ver, ó. É dividida no meio, né? Sim. Duas salas e esse, esse um pedaço aqui desse pátio com o banheiro e a cozinha. Olha essa janela. é esse tijolinho à vista deveria ser muito bonito aqui. Aqui, pessoal. ó não vai dar para vir até isso. Acho que não. Acho que para lá dá para ver Olha ó, ali. Ó. Dá pra ver que era no barro. É, dá pra ver que é no barro, ó. Ó, desfarela. De Aqui era a parte onde ele falou que tinha mais, Thaís. Ó. Aqui era uma função. Ele disse que era quase uma Ah, da dá metade. pra ver mesmo, ó. Tem até as marcas ali onde era Ai, caibro, cara, ó. Ele disse que vinha mais ou menos até metade, mais ou menos. Provavelmente iria vir até aqui, ó. Aham. Uhum. Deveria ser bem grande. Deveria ser mais ou menos até aqui. Olha ali, ó. Ali dá pra ver que é barro, ó. É bem antigo, Thiago. Os tijolinhos. Vamos dar uma olhada aqui na parte do. Onde tinha o casarão? Vamos. Pessoal, ali certo dessa casa aqui, ó. Era de rocha, cara. Pedras, né? Pedras. Ó, muita parte da casa aqui, ó, destruída. Machado. É o cara aqui era muito ruim. Sobrou só, acho uma parede, hein? uma escadinha. Ó, então a escolinha era aqui, né? E aqui era a casa, disse que era do coronel, junto com a senzala, né, Tiago? Diz que a senzala era do lado da casa. Esse coronel, ele pegava, prendia os escravos e ele, ele mesmo batia. Diz que ele era ruim demais. ia ser a, a uma parte área, da... Né? Então, agora a gente não sabe, pessoal, onde é a senzala, onde era a senzala e onde era o casarão, certo? Né, Thaís? Sim. Porque... tem muitas ruínas, isso, isso. Vem cá que eu vou mostrar uma coisa para você. Isso, pessoal. Negócio... Ele tinha me mostrado aqui, Thaís. Ó, pode ver? Thaís, ó. Tá vendo? sim tá, a construção da casa está toda no chão essa, essa aqui era uma das partes Thaís, onde eles amarrava também o, o braço do, dos escravos ah entendi e deixava eles castigo batia neles tudo Diz que essa casa aqui tá isso ele era tudo pra cá senhora mó grandona era grandona daí eles Pra, pra usar pra plantio, derrubou. Provavelmente né? essa parte aqui devia ser a parte da senzala, onde ficavam os escravos, coisa, E o casarão era aqui nessa parte, onde desmanchou. Sim, entendi. Isso era um casarão muito grande. Dá uma olhada aqui. Até pouco tempo atrás, tinha o, aquele pedestal lá que eles prendiam os escravos. Sim. Foi parar no museu. Olha que legal, hein? É um museu. Dizem que tá no museu de Rolândia. Que bacana. É a história, né, Thiago? Olha o item. Peraí, Thiago, tem um negócio aqui, ó. O que é? Será que isso daqui, ó, é uma louça antiga? Vê ali esse é negócio branco. Ver. É alguma coisa, ó, da parte da casa. da parte da casa. Piso, será? eu acho que era um. Não sei, ó. Tem um desenho aqui, ó. Bacana. Hein? É isso que eu tava falando. Olha essa, essa escolinha aqui, cara. Tem história, né, Thiago? É muito sensacional. Deveria ter estudado muitas crianças aí. Muito. Acho que nessa época, Thiago, não tinha nem aquele negócio de separação de, por série, né? Não, não tinha. Ali era pra aprender. Ler e escrever o um nome, alguma coisa escrever assim, nome, né? O nome, essas coisas. Porque naquela época lá era, eles assinavam nome, essas coisas, né? Aham. Uhum. Galera, espero que vocês tenham gostado de, dessa escolinha. A gente vai vir aqui à noite, né Thaís? Isso aí. Tô louco pra vir aqui à noite, ver se tem mesmo, o negócio é assombrado. Vim de madrugada aqui, porque ele disse que o negócio é tenso. Vamos ver se, se é tenso mesmo, né Thaís? Não sabe se aconteceu alguma coisa, né Thiago? Não porque sabia, faz não pouco não tempo sabia. que ele mora nessa fazenda aqui. Ele sabe o que o pessoal conta, né? Mas só de olhar assim, ó. Dá medo já, já cara, imagina a noite, Thiago. E você viu que ela é cheia de cupim por dentro? Aham. Uhum. Tem cupim. Tem Ali tem um terreirão também, ó. Tem um terreirão pra lá. Cara, sensacional. Então, galera, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais essa aventura aí. Se vocês né, quiserem que a gente volte à noite, deixa nos comentários aí. A gente só vai voltar se tiver muitos comentários. E vai sair lá no canal principal, que é o canal Thiago Furacão, que é onde a gente vai de noite, de madrugada, lugares abandonados, casas assombradas. É, e filma tudo para vocês. Né, Thaís? É isso aí. Então tamo junto, é nóis. Falou e fui!